وللخبراء في الاستوديو عشاق كرة القدم طابت اوقاتكم ومرحبا بكم في S.S.C وشاهد في اي بي وهيا بنا depois de um empate, depois de uma derrota na supertaça, depois de um empate na última jornada e entretanto, já nesta ronda 16, com a vitória do Al-Shabaab, a equipa de Ronaldo passou para o segundo lugar, perdeu a liderança da classificação. É precisamente isso, muito boa tarde João Paulo Ribeiro, boa tarde também aos nossos telespectadores. Sim, há essa expectativa, logo à partida, sem dúvida, é aquele destaque que, que fizeste, a questão da, da razia de estrangeiros sobre apenas 3. está Ronaldo, a ganhar à frente ao seu adversário. Ainda Cristiano Ronaldo tenta passar por Islam Alzafi, coloca no meio. É para Garib o tiro ao lado da baliza de Atia. Fica o primeiro aviso do Al-Nasser Garib a disparar depois de ter recebido de Ronaldo. O remate Ronaldo contra o corpo de Oscar Duarte, o jogador costa É a primeira oportunidade de Ronaldo. A bola não tem chegado em grandes condições ao jogador português. Vamos ver se consegue inaugurar o marcador. Espera apenas pelo autorização do árbitro sultano Alarbi. aí está Cristiano Ronaldo é um pouco descaído à direita como podemos ver vai disparar Ronaldo pé direito, desviou na barreira e sai pela linha de fundo é canto para o Al Nassr. Para o interior, da área, Gerson no poste, da baliza de al Akidi. primeira grande oportunidade, primeira sensação de golo, que rapidez de Gerson Duarte, na forma como rodou e disparou. Mas o próprio, P... o próprio Piti Martínez, é alguém que será, era muito importante, é atenção a Ronaldo, recebe de Algarim, golo marca Cristiano Ronaldo, 21 minutos da primeira parte recebeu de Garibe, rematou fora do alcance de Atia, a festa é dos adeptos que vestem de azul e amarelo nas bancadas do estádio King Abdul Aziz é o primeiro golo de bola corrida para Cristiano Ronaldo na Liga Saudita o português abre a contagem recebe de Garib e remata para o fundo da baliza de Atia e aí está o homem, afinal, havia me... não há fora de jogo, não há qualquer dúvida, a forma como ataca a à profundidade é muito bem trabalhado, a recepção com, com o pé direito e o remate de pé esquerdo ainda melhor e é a tal questão do ketchup up Não havendo catch vai de maionese, não havendo maionese, vai com molhos um molhozinho que soja, a verdade é que o homem uh, não desaprendeu de fazer golos e aí está ele, no ataque à profundidade, uh, ainda que o estilo fosse muito do guarda-redes, não conseguiu fazer melhor. E vai o homem... Ia uh, ser travado uh, em falta por Anselmo. Caribe. Bem trabalhado. Atenção a Ronaldo, recebe na frente, pode fazer o 2-0, o rebate já está. <risos> 2-0 para o Al-Nassr segundo golo de Cristiano Ronaldo a tal história do ketchup que pode ser ah, é. outra coisa qualquer mas o que interessa é que Ronaldo já começou e agora não vai parar. E agora quem é que volta a tapar o frasco porque o ketchup quando sai, sai mesmo de vez e a verdade é que o Ronaldo estava-se a guardar para, para, esta, para, esta, para este segundo momento depois daqueles jogos em que já deixava água na boca e toda a gente já ficava ansiosa para para que o homem que vemos ali escrito no cartaz aparecesse. A verdade é que já vai agora em dois jogos, três golos um de penalti e dois de bola corrida a jogada é muito boa. A forma como esta combinação indireta acontece espetacular. Vamos dar aqui nos levar ao engano Golo yeah. Golo de Ronaldo, segundo do Internacional Português segundo do Al Nasser ele está, estava ali a receber a bola, portanto, confirma-se mesmo o al ghandi Atenção a Garibe. Remate Garibe. Boa defesa agora de Atia. Este Garibe é muito bom jogador. Projeto de Garibe. Bola a pingar ali na área do Aloedá. Há pedidos de penalti. Para já manda seguir o árbitro Sultan Al-Arbi. Pois é. é. Daqui a um minuto vamos ter gol de Ronaldo. Vamos esperar para ver. <risos> 50 minutos no estádio King Abdul Aziz, penalti, como não podia deixar de ser. Sim. Ah, a interpretação é, é fácil. Agora sim vai autorizar a cobrança do penalti, Ronaldo olha para o juiz da partida, vai correr para a bola, Cristiano Ronaldo pode fazer a trick já está o terceiro. Marca Cristiano Ronaldo. 3-0 para o Al-Nasser. at do jogador português pela primeira vez na Liga Saudita. E já vão quatro golos marcados depois de, na última jornada, ter marcado penalti. Aqui já fez três. Os três do jogo são do internacional português. Cristiano Ronaldo. Vai para cima de al ghanem Ainda Gerson. O remate para a defesa de Al-Aqidi. Boa resposta agora do guarda-redes, do Al Nasser. Muito boa a recuperação defensiva do, do Luís Gustavo. E agora há espaço. É o passe de Garibe. É para eu. Ronaldo. Vai para o quarto. Ronaldo defende a Atia. E está. Marca Cristiano Ronaldo. Não foi à primeira, foi à segunda. Defesa incompleta de Atia. E volta a faturar Cristiano Ronaldo. Temos poker em Meca no estádio King Abdul Aziz. Incrível. Impressionante. Aí está o homem a fazer golos como, como nunca. Uh, ele não se esqueceu. Uh, a verdade é esta. E já tínhamos referido isto várias vezes. Neste campeonato, a organização defensiva nem sempre é a melhor dos adversários. E um jogador como Cristiano Ronaldo, que é, se não o melhor, um dos melhores finalizadores da história de, do jogo, vai encher-se de golos. Na verdade, faltava apenas abrir o catch-up. Ele surgiu. Vamos aqui ver uma vez mais. Ali... Uh... E o cabeceamento, Ui. bola na barra, da baliza de Al-Akidi. É uma oportunidade para Oscar Duarte, o jogador Costa Ricanho. E é mais uma bola no posto. Al-Jaysani, estava perto Oscar Duarte, mas é Al-Jaysani.